Enem, vestibular, escola, crítica, eu um, não sei mais o que fazer. Calma, eu quero te apresentar a biologia como tem que ser estudada esse ano. Guia Definitivo de Biologia 2023. Vai ser uma semana de aulas gratuitas e curtas para eu te mostrar como você tem que estudar para o vestibular esse ano. Quer participar, quer ganhar tudo que eu quero dar para vocês? Eu quero dar tudo isso de graça, galera. É só clicar no link aqui embaixo e estudar comigo.